Olá, eu sou o Waldo Carneiro, psicólogo, presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose. Eu estou aqui só para dar um recado simples, rápido. Nós já estamos com o segundo vídeo do mini curso de terapia super breve no ar, ok? Então é só você clicar aqui no link e você vai direto para a página assistir nosso, o segundo vídeo do nosso mini curso de terapia super breve. Se você ficou curioso, Está em dúvida se é possível fazer terapia super breve? Assista meu vídeo e lá eu estou aproveitando hoje. Eu revelo a técnica que eu mais utilizo na prática clínica e que eu mais utilizo inclusive em processo de coaching para fazer as pessoas terem resultados, é, como eu diria, resultados rápidos, duradouros e acelerados resultados que vão fazer a diferença real na vida delas. Ok? Essa técnica já está sendo ensinada no mundo inteiro. Aguardo você lá. Muito obrigado.